Pessoal, meu nome é Logan. Eu gosto muito de aprender e brincar. Uhum. Sábado, nós teremos mais um episódio do Ciência e Cultura. Vamos brincar. Tchau.